Essas são as novas Variônicas Então eu... eu Lembrar os amigos aí que eu seguinte essas variônica, elas, elas estão disponíveis já Já estão prontas já para viajar E os amigos que tiverem interesse aí a descrição delas está embaixo do vídeo essas já são as novas E em sequência desse vídeo Também já está o vídeo Vocês vão ver como é que elas vão E logo logo nós vamos ter os vídeos Delas funcionando na prática E Para os amigos que tiverem interesse A descrição está embaixo do vídeo Então essas já são as novas É toda de latão Toda metal Não tem nada de aço é 100% latão Não tem um pino, não tem um parafuso De aço, não tem nada Ela é 100% latão As varas saem As varetas dela saem Você desparafusa em cima, tira ela pra você carregar na mochila, fica mais fácil para carregar O mesmo No bolso, você enfiar as varetas no bolso Também dá para enfiar Ajeitar Então, os amigos que tiver interesse aí tá, tá disponível E Muito obrigado e vamos ao vídeo na frente Hoje eu vou fazer o segundo vídeo Aqui das varionicas Que é o modelo novo E mostrar para os amigos Então nós fizemos o primeiro vídeo Que foi a parte da Da empunhadeira Então agora Esse vídeo agora já é a parte da Das varetas que né, Aqui é o parafuso da vareta já o furo da vareta que no outro vídeo não estava e também as varetas aqui já é a vareta no qual a aqui ela tem um pé né que é um contrabalanço aqui atrás e o tamanho dela é os 42 centímetros para sobrar, quando for usar, ela vai sobrar aqui no pé uma, uma parte. Qual nós vamos encaixar ela agora? Nós vamos encaixar ela aqui nesse buraco. E ela vai vir até aqui, ó. Até sobrar uns três centímetros aqui da, da parte traseira aqui, ó. Três centímetros. Aqui nós aperta o parafuso. A vareta tá firme. Já tá aqui já tá pronta para usar já tá pronta é a parte do rolamento dela é, é um rolamento a seco que não tem esfera não tem rolamento de, de, de ferro de aço o material dela é tudo de material que está vendo por fora é tudo por dentro ela não tem nada de aço não todinha todinha no, no latão que é o metal é tudo tudo rolamento tudo e já feito na medida que é para caçar com ela nem mais nem menos aqui já vou rolar aqui ó não tem nada preso nós temos embaixo dela aqui ó a baia a baia a câmera nós temos aqui embaixo a câmera agora é tampão um enroscado aqui você pode colocar por exemplo rubim diamante ouro então é uma rosca comprido que mesmo que ela ficar metade desenroscada não tem problema de perder também uma rosca comprida agora nós já temos ela pronta aí os amigos que tiver interesse o contato está embaixo aí do vídeo a partir de segunda feira nós já temos para enviar ela e também mostrar mais alguns detalhes agora vamos colocar essa outra passamos ela falar mais alguns detalhes aqui dela os três centímetros entra aqui essa parte aqui é fixa que não sai então agora que você aperta aqui ó agora ela já ficou firme você quer por exemplo você vai colocar na mochila você desparafusa ela tira as varetas para você não andar com ela montada agora se quiser levar montada também não há problema o mais correto é andar quase desmontada aqui o lugar que tá meio curto aqui mas eu vou fazer uma, ver se eu tento aqui dar uma levantada aqui nela se consegue mais ou menos ela você tem que trabalhar com essa aí nessa média aí ó. é uns 20 cm mais ou menos uma da outra aqui ela já tá querendo caçar algum pré, alguma coisa aqui então esse é o então esse é o modelo dela é o novo modelo que você pode caçar com ela por exemplo com os rubins e o ouro e também você pode tirar o rubinhos ouro da câmera, colocar diamante e caçar diamante mas ela também pode caçar sem nada você não precisar colocar nada na câmera dela e... e caçar com ela isso vai depender do começo, do treinamento no começo assim que a pessoa comprar eu vou passar a instrução igual a todas as outras minhas eu passo a instrução para treinamento vamos treinar nela para depois sair mesmo para valer para caçar então a pessoa seguir a instrução certinha vai conseguir trabalhar com ela sem nada na câmera então essa, essa é uma das, das vantagens dessa antena nova e essa nova aqui ela, ela aceita o comando de voz então ela já é um material preparado para isso e se a pessoa não conseguir também, pelo comando, sem nada na câmera Ele pode continuar caçando com rubim, ouro, caçando ouro Colocar diamante, caçar diamante Então isso aí vai depender de pessoa para pessoa Mas de qualquer forma, ela funciona Se a pessoa não se adaptar Do no, no, no jeito novo, ele pode caçar, coloca os rubim, coloca o ouro na câmera e caça ouro ou então ele coloca diamante, caça diamante. Agora, se ele sair bem no treinamento no começo então ele vai conseguir usar ela sem colocar nada na câmera, só pelo comando de voo. Esse é o diferencial dessas antenas, que essas antenas você pode pedir para ela caçar o que você quer caçar. Então é uma antena modificada, é um material modificado e logo também nós vamos fazer uns vídeos e esses vídeos aí a gente vai estar tá nos vídeos também caçando um elas vamos caçar, vamos tirar o que elas achar nós tiramos e mostrar para o pessoal que eu, eu vou fazer dois vídeos um do começo, que é o começo do treino e vou fazer um outro vídeo mais, mais, mais adiantado que é mais avançado né e também é, o pessoal aí se inscrever no canal não esquecer de deixar o like gente Hoje, deixa o like para nós modo o canal poder crescer senão eu todo não sobe esse não, não sobe o vídeo o vídeo fica lá, lá embaixo então é tá vendo aí um pedacinho do vídeo ou o vídeo inteiro é bom que o pessoal aí que tem interesse por ela ver o vídeo inteiro porque é muito importante tudo que explica nele. E outra, acione o sininho aí, porque quando tiver novos vídeos também, os vídeos vai para a pessoa, o YouTube, manda no celular, manda no notebook, no computador. E outra, é muito importante para mim, a pessoa deixar o like. E também agradecer aí, que eu já estou com mais de dois mil inscritos. E assim que nós terás cinco mil também, nós vamos fazer um sorteio também de um par de, de variônicas dessa e um diamantinho eu acho que agora não demora muito porque tem bastante gente se inscrevendo também agradecer aos amigos que se inscreveu aí porque tem me dado uma força boa e, e vamos continuar continuar fazendo os vídeos, continuar fazendo as variônicas porque as outras que eu fizeram foram foram, foram bem espero que essas também vai bem essas já é um modelo novo um modelo mais avançado e já com o um material também modificado também Que esse é tudo feito aqui é torneado uma boa parte é torneado aqui esse material da empunhadeira é torneado aqui o estampão também é torneado aqui então é é um material muito bom e essas variônicas, isso aqui é um material para aturar é um material para aturar nada nada mil anos brincando isso é no mínimo isso não acaba nunca, isso aqui o cara que adquiriu um par de variônicas dessa, ele guardar, ela vem guardadinha, esse material não acaba esse metal aqui, ó, ele não acaba, então ele ele pode ensinar a brasa, dar uma polida nele, ele fica igual ouro de novo e é um material muito bom. E outra pessoa depois que acostumar com elas, não vai que não vai, todas as vezes que for sair no campo, for pesquisar alguma coisa, o cara não vai largar elas para trás, porque elas é muito útil para achar. Tempo que às vezes você fica procurando para achar elas já procura para o seu e te economiza tempo Você já está tirando, já está cavando Já está pegando esse material levando para o rio Para batear ou para peneirar Ou as duas coisas né que você pode levar o material peneirar e batear, Porque você já faz os dois testes Você já faz um teste para diamante e um teste para outro E mais uma vez lembrar os amigos aí Não se esquecer de deixar o like e fazer os comentários aí, os comentários é muito bom, porque às vezes alguma coisa que a gente não está passando batido, o pessoal alerta a gente, opa, passou batido aí. Então é muito bom os comentários. E também respondo, quase todos que eu posso responder, eu respondo. E desejar aos amigos uma boa tarde e um feliz final de semana. Que Deus abençoe a todos.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 como treinar nela, para depois sair mesmo, para valer, para caçar então a pessoa seguir a instrução certinha vai conseguir trabalhar com ela, sem por nada na câmera então essa, essa é uma das vantagens dessa antena nova e essa nova aqui, ela, ela aceita o comando de voz então é já um material preparado para isso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 e também é pessoal aí se inscrever no canal. Não esquecer de deixar o like, gente. A gente deixa o like para nós, para o canal poder crescer. Senão o YouTube não sobe esse Não sobe o vídeo. O vídeo fica lá, lá embaixo. Então é tá vendo aí um pedacinho do vídeo, ou o vídeo inteiro. É bom que o pessoal aí que tem interesse por ela vê o vídeo inteiro. Porque é muito importante tudo que explica nele.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 Espero que essas também vai bem Essas já é um modelo novo Um modelo mais avançado E já com o material também modificado também, que isso é tudo feito aqui É torneado, uma boa parte é torneado Aqui, esse material da empunhadeira É torneado aqui Os tampão também é torneado aqui Então é É um material muito bom e outra, essas variônicas, isso aqui é um material para durar é um material para aturar nada nada mil anos brincando isso é no mínimo isso não acaba nunca isso aqui é o cara que adquiriu um par de variônicas dessa ele guardar bem guardadinho, esse material não acaba esse metal aqui, ó ele não acaba, então ele